Oi, gente, eu trouxe, gente, eu trouxe a Lara pra cá. Pra dentro de casa que eu vou ajudar ela. Tem o dela. Né, meu filho? Você consegue é, já tá, já. Tendo trabalho de parto. É. Né, meu filho? papai tá aqui pra ajudar você, viu? Eu vou ficar aqui de olho nela. Tá lá em cima, a chave tá lá em cima no, no muro. Lá dentro do. do... Lá dentro. Tem não? Dentro do Ela não botou filhote. Ela tá ganhando filhote. oi oh, gente Papai tá aqui, viu? Vai ficar pertinho de mim, gente Nossa, que ela tá Acho que eu tô tremendo de dor, ó, gente Ela tá sentindo contração, ó Ó Eu tô aqui pra ajudar você, mano Eu tô aqui pra ajudar você É, minha filha. Tô filmando aqui, tá, gente? O nascimento. Todo mundo vê. Deixa aberto, gente. Né? Vem. Fica lá no lado. Meu filho. O papai tá aqui, viu, Lara? te ajudar você, viu, meu filho? Isso, olha, tá querendo que eu for colocar a mão nela, tá vendo? Não, tá Ela pediu Como se estivesse pedindo eu Colocar a mão nela oh. O papai tá aqui, meu filho Daqui a pouco nasce, viu? Trouxe ela pra cá. Porque lá perto dos cachorrinhos, eu acho que fica incomodando ela. Porque ela fica com medo dos cachorrinhos, deve ser. Fazer alguma coisa com o cilhotinho dela. Não sei, esse tinto dele, né? E ela tava fazendo na, o ninho na brita. Não fui. Vai nascer, gente, ó. Ela não quer que eu tire a mão, viu? Os cachorrinhos tá latindo em cima. Sabe que tá acontecer alguma coisa com ela? O que foi, Lara? Conta pra mim o que foi. O que, que foi? Conta. Conta pro papai. O que, que foi, Lara? O que? Conta. É, tá acontecendo alguma coisa com você, meu filho? É, é, você vai ter filhotinho. Você vai ser mamãe. Você vai ser mamãe, meu filho. oi, você vai ser mamãe. É. Você vai ser mamãe. Isso. Isso. que foi lala conta pro papai conta pro papai que é que foi meu filho que foi meu filho conta pro papai que é que foi o oh, meu filho o que, que foi meu filho conta pra papai, ei, conta pra papai, o que que foi, o que que foi, conta pra papai Conta, papai, que que foi, gente? Oi. O que que foi, meu filho? Papai tá aqui, viu? Se você precisar, eu te ajudo, viu? Viu, Lara? Eu tô aqui, viu? Não vai acontecer nada de ruim com você, viu, Lara? Não. Papai vai deixar não, viu? Não vai acontecer nada com ela, não, gente. Eu tô aqui pra citar ela, ter os bebecinhos dela... Tenha os filhotinhos dela para fazer au, au, au, au, au, au Isso Seu filhotinho vai falar au, au, au, au, au, au, au. Né, meu filho? Olha yeah. Olha yeah. Que que foi, Lara? Conta pro papai Que que foi? Conta e, Conta Conta Ô dó, o que que foi? Conta pro papai, conta pra gente. Conta o que que foi que aconteceu. A gente, nascendo, olha. Tá nascendo. Deixa eu te ajudar, Lara. Olha, gente, tá nascendo, olha. já nasci, né, gente. Força, Lara. Vem força, Lara. Vem força, meu filho. Vem lá, vira cena. força, Lara. Vem força, Vamos dar um leitinho para ela ter força. Isso. Isso, é ter força, né, gente? Vocês viram, né, gente? Que ela tá... Isso. para ela ficar forte, para ela aguentar. Né, meu filho? Tomar um leitinho. Será que vai nascer o cilhotinho branco? Será que vai nascer o filhotinho pretinho? Como que vai ser o filhotinho seu, Lara? Conta. Conta pra gente. Olha, gente. Tomando leitinho todo. Mexendo a barriguinha. Olha, gente. Tomou leitinho todo, né, meu filho? Pra aguentar. É. Né? E dá um leitinho para ela ficar forte. Tudo isso, gente. Vocês vão ver no outro vídeo, tá, gente? Vocês vão ver o nascimento completo no outro vídeo.